consegui Boa! Consegui entrar. Eita! Paradigma! Mano, eu entrei no um parque do consegui entrar Não Equipe Até você chegar, Quantos segundos? A lenda... pera, pera, pera, pera. Entendi. sequência de a... Eita, pega foi que aí, moça? nossa que aí, moça? tá eu tô gravando aqui ao vivo tá pega a gente vai junto vinte entrou boa entrou. boa tá agora que tá pegou cutscene pegou Cacine tá pegou é, gente ai está dentro do robô sabia que estava tá muito alto eu sabia que estava tá muito alto obi o meu, meu tá muito lagado. Mano, eu já vi com delay. Tá, lançou, lançou, lançou, lançou. Nós estamos tá no Meca. A gente vai pra terra. Pera aí, não, não. Vai pra lua A gente vai pra ilha. Tá, meu jogo tá muito lagado. Vamos oh. mudar a cabeça. Nossa. Nossa. Calma, nós temos que destruir. O que, que nós temos que destruir? Que, que nós aqui Ah, pedras a gente tem que abrir o caminho. A gente tem que destruir, tá? Destruir. Ai, ai. Destruir. Destruir. Calma, calma, calma. Eu não tenho como trocar de arma. Calma aí. Eu vou, eu vou pegar o controle. Vou pegar o controle. Eita, Tá vindo o pé nossa direção. Calma, calma. Calma que eu vou trocar pro, pro pra, pra arma. Preparando ai ai ai ai ai ai Uma nave! Uma nave Uma nave! Uma nave! Uma nave, uma nave. Que? Ai caiu o robô! Mano, uma nave! Uma nave do... Nossa, do... ele não lembra? Lembra, lembra, lembra? Caramba! Alfa Samba! Essa queda é a ilha a do é Fortnite. Fortnite Mano, a ilha do Fortnite na verdade é um colisor É tipo um buraco negro Ah, aqui é a ilha! Preparado a Nossa! Encher. Nossa?! Gráficos hein? Gráficos, nem você aguenta! Bora bora bora bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Meu PC não tá aguentando. Socorro. Eu também não. E nós tá indo. Foi vapo. Tá foi vapo, foi vapo, foi vapo, foi vapo. Caiu no cofre. Não tem mais drop. Não tem mais drop, gente. Pra quem queria ir. Beleza. <risos> nós, nós quebrou, nós quebrou, nós quebrou. Gente Eita. Ah, a gente tem que quebrar os escudos? A gente controle. Ah. Ah. Sim, sim, a gente vai resolver tudo. Assim que descobrirmos ponto. A gente <risos> resolveu. É isso aí. Tá, destrói, destrói. Só os tanques aí. Boa. Destrui. Destrui o ônibus lá. Eu saio aqui. Sai embaixo, sai embaixo. Destrói o bagulho que sai tudo. Ah, não. Destrui aqui. Boa. Tá, tem ali. Calma. Calma, tem ali. Ai, ai. Ai, ai. Tomamos, tomamos. Tomamos, tomamos. Ai, que Aquele bagulho lá. Vai rápido. Fui, foi, foi, foi. Ah, eu, eu, eu cliquei em E, mano. Eu fiquei clicando, eu, eu fiquei confundindo. Tá, foi, foi, foi, foi, tá, tá, tá. Dizói é o bagulho lá no outro. No... Muito é tanque Ai, ai, ai, tomamos. Tá, eu vou ficar com a mão no E. Eu vou ficar com a mão nesse. Só precisar apertar o E. Ai, ai, velho. Tá, tamo tomando tanque. Tá, conseguimos consegui sair o tanque. Boa. Alguém fica destruindo nos tanque? Alguém fica destruindo no tanques? Alguém tirou no tanque? Alguém tirou no tanque? alguém tirou nos tanque? Meu jogo tá estabilizado. Tá? Meu Deus, foi três, foi três, foi três, foi três. Meu Deus, foi muito! Meu Deus, tem três! Meu Deus, tem cinco! Meu Deus, tem sete! Meu Deus, tem nove! Tem dez tanques, tá? tem dez bagulhos! Socorro, gente! A gente vai pra morrer! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, a gente morreu! E a gente perdeu! Fica clicando aí, é, fica clicando aí, é, fica clicando aí Ué, é. é. e a gente morreu Tá, calma Tá, não, fica Ai, o robô o meca. eu roubo o Mecha Roubo o Mecha A gente vai cair lá? Oxi Vai, Bananão Vai a banana, tá, ajuda nós. Banana, Ah isso banana. aí é pra te beber, é de beber, é o <risos> é, de beber. Foi eu não grito, não é? Não tô gritando, <clica> <risos> <Vai, cliquei, cliquei. risos> é doido. Cliquei, fiquei, vai morre também. Oi, tá funcionando outra vez. Tá, vai, vai é o Mecha, aí o míssil. Aí, começou a tomar um míssil de novo. é o meca, Tá, a gente tá. Tá, a gente vai ganhar aqui. Uh, Destrói os tanques. Não tem como destruir nada. Tá, todos estão voltando a destruir. Tá, vamos, vamos quebrar aqui. Ah, acabou com o bruto. Acabou com o bruto, acabou com o bruto. Destrui um. Destrui outro. Destruir um bagulho que aqui, ali? Destruímos Destruímos os tanques Destruímos ali? Destruímos o K? Não Destruímos lá? Não Tá Vai Vamos pro colidor Pegou Pegou a espada Vai, só vai Corta, boa A gente vai ganhar, a gente vai ganhar A gente vai ganhar A gente vai ganhar, a gente vai ganhar não, não, não. Não deixa. De, eu não, eu, eu, eu, sei lá, eu não consigo mais ser emocionante. <risos> o jogo, é.. O jogo pra mim morrer, eu tô brincando. É legal, mas né? Sei lá, só eu quero. Estou eu sou o Bruto. Matei um. Matamos o Bruto, agora é só matar o Colisão e GG. Agora é só matar o Bruto. Só matar bagulho aí, né? Vai. Foi. E... Oh, era uma trap. Era uma trap. Derro ruim família. Não pode cantar a vitória, nessa um hora. Eu aprendi o escudo da noite. Derro de família, perdemos. Hum, alguém ferido. De pé, vamos lá. Acho que, é Calma Jonas, que eles Eu tô te Jonas. É hum? então, Aí, Jonas, eu quero... Tá, vamos seguir o Jones Caraca, meu Deus Tá, desce, desce Tá, tá Mata o soldado Dei muito dano Matei Datei outro Tá, um tá escondido ali Corre, corre Ai ai, o jogo tá muito lagado O jogo tá muito lagado Beleza? Cadê o Mano, meu bagulho tá muito lagado. Aí, Fundação chegou. Fica hum. longe. Nossa. meu Mano, meu jogo tá muito lagado. Ninguém sairá Meu jogo tá muito lagado. Tá, pega, tem um bagulho. Tá, destrói o tanque Tá, é infinito É infinito o bagulho Vai, vai, vai, sobe, sobe É só subir, é só subir Só subir, só subir Ai, não tem como subir ai, ai. Tá, dei muito dano em um, dei muito dano em outro Matei um, matei outro, matei ele. Dei muito dano, matei. Vai, alguém faz o trabalho aí. Tá, tem mais. Tá, boa. Tá, não atira. Inimigo, amigo. Essa é amigo. Você não precisa fazer isso. Ah, sempre será mais. ela! Quais seriam As suas últimas palavras? Eita. Ah, o robô. Ah. Toma, sua pessoa! Ih, morreu? Ouvi você. Essa uma mãozinha. Bem-vindo ao Paradigma. Que mãozona. <risos> mãozinha é pouca. E o Torto morreu. Quem? É o outro. É o gêno. Essa é a nossa melhor chance de achar ele. Vamos lá. Beleza. É com você agora. Muito bem. Os cristais vão detonar o ponto zero. os cristais. Beleza, destruiu um. Destrói o um outro. Tirando a ponta. Destruímos um outro. Destruímos um outro. E destruímos outro. Foi. É Conseguimos. Meu Deus, meu PC tá morrendo. Ela acha que foi disso. Ai, meu Meu PC morreu. Só digo isso. No evento todo, meu PC morreu. Nem sei se vai gravar direito. Vou é, você que é pior que seu PC. Hã? Depois você vê a gravação. Tá bom, você... Mas tava travando a chegar a 2 FPS? Tá bom, você... Então, né? É que eu tô gravando também. Eles entraram no ponto zero e Isso, agora tem o infinito. Falei, subiu o FPS. E tem o infinito. Foi bom, enquanto durou. sabia? Tá, vamos ah. dar uma analisada antes de sair aqui. Temos Gomelo e tem... parece que a gente vai voltar tipo naquele tema da borboleta. Tema né? é. cogumelo tolte gay, já sei o tema da borboleta. É, é, borboleta, vai ser aquela da borboleta, sabe da temporada 7? O coisor vai virar tipo a borboleta. E também tá tocando uma música que tá no ritmo do bagulho. E parece que tem um arco-íris também ali, o rio de arco-íris. Ah, vai ser um é que tema tá meio tão... mágico. Você que tá tão chato. Sei lá. Você tá chato. É isso, esse foi o evento. Tchau, não, tchau aí, gamer.